gente, que lindo Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje é brincando com uma tipo Siri É gente, eu não tenho iPhone, então eu pesquisei bastante E trouxe aqui uma Google Assistente Que ela é tipo a Siri, ela responde a gente e ela é muito legal também, gente Primeiro tá pedindo pra tirar Uma foto, né Então vamos tirar uma foto Pra botar de perfil, vocês já vão Aqui tem como, né, perfil, essas coisas Então vamos tirar uma foto Isso daqui é só provisoriamente, gente Meu nome Vou botar na minha conta, né Aqui Eu tenho esse aplicativo no meu celular, gente Ó Aí aqui, tem muito. é muito legal isso daqui, ó, gente Ela já até falou comigo aqui, ó Falou, olá, mundo da... Ela me chama de mundo da, ela não me chama de mundo da Luísa Eu coloco a minha conta do... do... do YouTube Eu acho que ela tem preguiça de falar mundo da Luísa Em vez de falar... ela tem preguiça de falar mundo da Luísa Mas não, ela fala mundo da... mundo da Mas finge que ela tá falando mundo da Luísa Então vamos lá Olá mundo, da Luiza. Me chamam de Google Assistente. Eu posso te ajudar a encontrar o que você precisa e também realizar algumas tarefas. Posso usar a localização do seu dispositivo para responder a algumas perguntas aqui e seu e nos seus chats com amigos. Tá bom, vou continuar. Aí, aqui é as coisinhas que ela pode fazer. Olha, diversão, tem jogos tem quantos vamos ver gente quantos anos ela tem bem anos humanos sou uma bebê em anos de cachorro sou uma criança em experiência já tenho mais histórias que a cachorrinha como assim gente Tá, entendi. Em anos humanos sou uma bebê. Então ela tá dizendo que ela é uma bebê? Como assim uma bebê tá conversando com a gente, gente? Eu não acredito. Vamos ver aqui. Hum. Vou perguntar. Você costuma viajar? Vamos ver se ela Vou aonde você me levar. Qual é o seu trabalho? Isso é óbvio, né, gente? Ficar aqui conversando com a gente, mas tudo bem. Meu trabalho é facilitar o seu. Espero estar conseguindo você, era muito ocupada. Vamos perguntar, você gosta de esportes? Estou olhando alguns resultados e estatísticas, que quer que eu pesquise algo? Não, não quero que você pesquise nada. Vou pesquisar, qual o animal dela favorito? Enquanto a gente não descobre animais alienígenas fofos, fico com o meu cachorrinho. Ai, gente, ela tão. Quando ela não, não descobriu animais alienígenas, né, gente? Quando ela não descobriu animais alienígenas, ela prefere. Ela gosta muito de cachorrinho. Ai, eu tô amando esse cenário novo, gente. Olha só. Tá quente. Ó, oh, ó, oh, que lindo. Gente, eu tô amando, sério. Vem cá, Então, vamos lá. É, vamos perguntar Você tem namorado? Vamos ver Não, não tenho tempo pra isso oh, Caraca Vamos ver aqui Como se está programada? Vamos ver como que ela está Estou é programada em C E em português eu acho de onde você veio? Eu vou falar do espaço Lá do ZT ela vai falar, gente Lá do ZT, lá do espaço vocês vão ver só o Google Tem escritório tem mais de 40 países Então eu sou de todos os lugares seja, gente Você Assiste Você assiste meu canal? Vamos ver se ela assiste meu canal, gente. Desculpa, eu não entendi. Jesus. Vamos botar, estou entendiada. Olha que coisa interessante. Em novembro de 1969, Pelé marcava seu milésimo gol. Vou colocar para ver se ela sabe algum fato interessante. Vou tentar. Luísa, corta essa parte. Gente, ela não falou o fato interessante. Então vamos perguntar outra coisa. Vamos lá. Posso te chamar de Siri? Vamos ver. De Siri. Ela pode ficar magoada. Eu me sentiria mal. Ai, gente, então ela é amiga da Siri, que legal! Eu sabia amiga da Siri Vou perguntar Vocês são amigas? Tenho muitos amigos Sempre há espaço para mais Quais são as novidades? Mas ela não me respondeu elas são amigas, né, gente? Acabei Opa, querida Acabei de descobrir que é o X em raio X não significa nada. Quando o descobriu a nova forma de radiação, ele não sabia que nome dar a ela. Então ele a chamou de radiação X. Obrigada. obrigada. Vou perguntar para ela como se fala. Pra a Ah, já sei, gente. Fotos de. Certo. Então. Olha o que, que eu mandei pra ela, gente. Que doideira, eu vou botar um negocinho assim, gente. Um joinha pra baixo. Você pode me contar um pouco sobre o que você gostou. Eu vou passar essa informação. de não, não, não, não, não, não. Tá. Porque essa lá de pé tá bem. Vamos lá Fotos De Luisa Gente, ela não mandou as fotos Eu mandei mensagem Desconsidere para ver o que ela vai falar Estou aqui para ajudar Desconsidere Pô, olha o que, que ela me manda Gente, eu não vou nem falar nada sabe? Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado, clique se inscrevam no meu canal Me sigam nas minhas redes sociais é, é, Vai aparecer aqui um vídeo e outro vídeo pra, E aqui o meu canal Que eu vou deixar no final do vídeo para vocês clicarem e verem Mais vídeos meus E esse foi o meu primeiro vídeo Com a minha franjinha Que eu vou botar ela de lado agora Ó, oh, pronto Então, um beijo e tchau Minhas redes sociais estão todas aí embaixo Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ó, aqui, ó. Já sei, gente. Hum.